O noivo está chegando. Quem preparado estará... Olá, você que está me ouvindo no canal. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Você que é inscrito no canal. E você que... Vê os vídeos do canal. Você que assiste os vídeos... Que é inscrito, que não é inscrito, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, em nome do Senhor Jesus. Quero trazer esse primeiro vídeo para você de 2019 e falar para você a respeito, acerca dos acontecimentos, das coisas que estão ocorrendo no mundo porque muito se fala no fim dos tempos, muito se fala a respeito da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja, mas muitas pessoas, elas se esquecem que elas têm que ficar ligadas na volta do Senhor Jesus, no arrebatamento, mas elas têm que ficar ligadas também no que se diz respeito à vida espiritual a comunhão delas com, com Deus, a vida delas com Deus. E nós temos que manter essa vida dia após dia, porque a salvação ela é conquistada segundo após segundo, minuto após minuto, dia após dia. E nós temos visto que a Bíblia é Sagrada, a Palavra de Deus, ela é verdadeira. Nós temos visto as profecias cumprim, se cumprirem diante dos nossos olhos. Nós temos visto que aquilo que Deus determinou na sua palavra está acontecendo hoje. O que você está vendo no mundo, os tremores de terra, os vulcões entrando em erupção, o amor das pessoas, o ódio aumentando, o amor se esfriando. A gente vê no Ceará, por exemplo, essa guerra entre as facções. Esses dias eu recebi um vídeo das pessoas sendo uh, decapitadas, cortadas, como se fossem boi. Como se fossem um boi, sendo cortadas. Pernas, braços como se fosse um boi, um animal. Então a gente vê, a Bíblia diz, por se aumentar a iniquidade, o ódio, o amor de quase todos se esfriará nos últimos dias. Esse calor intenso que a gente vê no Brasil, queimadas nas matas, nas florestas nos Estados Unidos, por causa do calor em Portugal também teve. Então a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Porque Deus ele escreve certo. E tudo que que, que Deus escreve, tudo que Deus determina, acontece. E as profecias da Bíblia, elas servem também para o Brasil. E tudo o que você está vendo acontecer no mundo, são sinais evidentes de que o nosso Senhor Jesus ele está próximo de voltar. E é por isso que você que está me ouvindo, que acredita, que não acredita, você que está me ouvindo, que vai ouvir essa, essa mensagem, vai ver esse vídeo, é por isso que você tem que ficar ligado, porque... A Bíblia diz, na hora que não penseis, virá o filho do homem. A Bíblia diz que na hora que você menos imaginar, Jesus vai voltar. Muitas pessoas vão estar desligadas. Muitas pessoas vão estar tomadas pelo Espírito deste mundo. Elas não vão estar tomadas pelo Espírito de Deus. Elas vão estar tomadas pelo Espírito deste mundo. Porque o mundo... Até a gente que, que, que aceitou o Senhor Jesus, se a gente não cuidar da nossa salvação, o mundo ele nos leva a, ter, a aceitar as suas ilusões. E você que está me ouvindo, saiba de uma coisa. Tudo que você está vendo acontecer neste mundo, São as profecias da Bíblia se cumprindo A Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam muitos falsos profetas Falsos cristos Que enganariam a muitos Até os escolhidos seriam enganados Até os eleitos Porque dariam ouvido a ensinos de espíritos Que não vêm de Deus você que que vive aqui hoje e que tem buscado a sua salvação, ou você que que ainda não se encontrou, ainda não decidiu o que você quer da sua vida. Preste bem atenção no que Deus tem para falar para você. Abra seus olhos. Seja sensível à voz de Deus. Jesus está voltando. Ele já não está às portas como muitos acham que Ele está. O Senhor Jesus ele está esperando só a ordem. Para arrebatar sua igreja. Para dar início à grande tribulação. Os sete anos mais terríveis... Que essa terra vai passar e nunca jamais haverá na terra a bíblia diz que tão grande foi e vai ser essa grande tribulação o que mantém essa terra ainda com amor o que mantém um pouco de esperança neste mundo é o senhor jesus é o espírito de deus porque na hora que o espírito de deus for retirado deste mundo esse mundo vai ser tomado por um ódio tão grande e aqueles que ficarem aqui na grande tribulação dificilmente serão salvos você vai ter que pagar com a sua própria vida você vai ter que pagar o preço você vai ter que entregar a sua alma para o Senhor Jesus sem o auxílio do Espírito Santo porque hoje nós temos o auxílio do Espírito Santo e Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Agora imagine você a pessoa que tem dificuldades com o Espírito Santo aqui na terra de entregar sua vida para Jesus. Imagine sem o Espírito Santo. Serão pessoas salvas? Serão pessoas salvas na grande tribulação. Só que o preço vai ser bem maior do que esse preço que nós hoje pagamos. Por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Porque o Espírito Santo ele usa várias formas de alertar as pessoas a respeito do fim dos tempos. E uma das formas que o Espírito Santo ele usa para alertar a igreja dele, a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz tem a dizer às igrejas, o que o Espírito Santo diz às igrejas. Uma das formas que o Senhor Jesus tem para mostrar que Ele está próximo de voltar, o dia e a hora nós não sabemos, e quem marca data, hora e dia, está completamente errado. A forma que nós sabemos da sua volta, aqueles que são sensíveis à voz de Deus, Dentro da alma dela, do ser dela, eu não sei se você que está me ouvindo, é assim também. Dentro da alma dela, ela sente, ela tem a certeza de que nós estamos de partida daqui. Aqui nós estamos vivendo provisoriamente. Porque o que Deus preparou para gente é eterno. E Deus, Ele já preparou este lugar, que é a Nova Jerusalém. E você que tem o Espírito de Deus, você que é sensível à voz de Deus, você sabe de que nós estamos vivendo o fim dos tempos. E a forma de Deus alertar são os sinais. É só você ler Mateus, Lucas e outros homens do passado que foram inspirados por Deus... Para trazer a mensagem do fim dos tempos. E nós estamos vivendo esse tempo. Está evidente, está claro. O Espírito Santo está te alertando, Ele está usando, Ele está alertando, Ele está querendo que você seja salvo. Muitos não vão ser salvos porque, infelizmente, quando eu digo infelizmente porque é muito triste saber disso. E eu digo também com dor na alma porque eu tenho muitos queridos, entes queridos, familiares pessoas que, que eu amo que infelizmente essas pessoas por ter o seu coração duro como pedra não vão entrar no reino de Deus é triste dizer, dizer isso mas é, é verdade porque são pessoas duras para com a voz de Deus na época de Noé e na época de Sodoma e Gomorra, poucas pessoas foram salvas. Por quê? Porque a, a palavra de Deus diz, a porta que leva para a perdição, para o mundo, é larga. Muitos entram por esta porta. A porta que leva para o reino de Deus é estreita e apertada poucos, muitos poucos são aqueles que acertam com ela ou seja, poucos são aqueles que entram pela porta estreita se você que está me ouvindo quer entrar por esta porta estreita se você quer ser arrebatado no dia em que a trombeta de Deus soar porque ela vai soar você acreditando ou você não acreditando ela vai soar... Ela vai tocar... E na hora que ela tocar... Se você... Não for uma pessoa sensível... Uma pessoa que... Sacrificou a sua vida... Suas vontades... Para o Senhor Jesus... Na hora que ela tocar... Se você... Não foi essa pessoa que sacrificou sua vida para Jesus... Você vai ser uma das pessoas... Que infelizmente como muitas outras, vão ficar na grande tribulação, isso que eu estou levando para você, serve para mim também, eu também prego para mim, porque se eu não pôr as minhas barbas de molho, eu também serei um dos que ficarão aqui na grande tribulação, e eu luto todos os dias, eu peço a Deus todos os dias misericórdia, para não ficar aqui na grande tribulação, porque esse dia, está perto tudo que você está vendo a respeito das profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos seus olhos e você não vai poder dizer para Deus que não foi avisado que não foi alertado porque Deus Ele está avisando para você Ele está mostrando para você através de vídeo de mensagens que Ele está voltando e quer te salvar e muitas pessoas vão ficar aqui porque não querem dar crédito à Palavra de Deus. A Palavra de Deus para muitos. A Palavra da Verdade está, fazendo, está coçando o ouvido de muitos. Muitos estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do seu coração, a voz do diabo, a voz do mal. E muitos não vão entrar no reino de Deus porque, infelizmente tem dado ouvidos mais à voz do mal do que à voz de Deus. O arrebatamento está perto, pessoal. O arrebatamento da igreja está perto. Tudo que você está vendo aí, referente ao a Bolsonaro ganhar a eleição, Netanyahu visitar o Brasil, o apoio do Brasil a Israel, o apoio dos Estados Unidos a Israel, tudo, tudo isso que você está vendo ele tem, tem uma profecia em cima disso. São as profecias se desenhando para que se cumpra tudo o que Deus determinou no seu tempo. Tudo é no tempo de Deus, nada é no nosso tempo. Todas as coisas vão acontecer no tempo certo. E tudo isso, Brasil, Estados Unidos, é, Israel, reconhecido como Jerusalém sendo reconhecido como capital de Israel, está tudo na Bíblia, é tudo bíblico. Deus, Ele tem que fazer com que essas coisas aconteçam as profecias se cumpram e a palavra dele não, não volta atrás não vai mudar e nós estamos a um passo do arrebatamento e você que não estiver pronto, infelizmente você vai ficar aqui se você não quer ficar, entregue logo sua vida ao Senhor Jesus, não por medo de ir para o inferno ou de ficar na grande tribulação, mas porque ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba a vida eterna. A vida eterna é de graça, só que você tem que pagar um preço também, você tem que sacrificar sua vida, ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus, para entrar no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, feliz 2019 e que esse ano...